Uma das melhores definições de inteligência que eu conheço é inteligência é a capacidade de fazer escolhas, de fazer boas escolhas. E Toda escolha ela é fundamentada em algo que você conhece, ou seja, quando você abastece a sua memória, com um conhecimentos, adotando bons mentores, lendo bons livros. Não aquela pessoa que é doutorado em Facebook, mestrado em, em teorias do WhatsApp. Não, é conhecer através dos livros, conhecer um... De uma forma sólida, você consegue fazer as escolhas certas para você. Escolhas que determinam a confiança que você terá no futuro, nas pessoas e em seus projetos, ok? Então, é isso. Abasteça a sua memória, leia bons livros e tome boas decisões. Faça a melhor escolha para você, para o seu futuro, para o seu país. Um grande abraço.